vamos lá, pés paralelo vai ficar na ponta dos dedos dos pés e voltar ponta dos dedos dos pés e voltar só que o grande macete está aqui ó. observa o meu calcanhar eu subo não descanso, subo, subo, subo, subo, o tempo todo, não descansa, tá ok? Vamos fazer uma contagem de 30 repetições, vocês vão contando, vamos lá? 3, 2, todo mundo contando junto, 1, vamos lá, 1, 2, 3, 4, vai lá, mais alto, 8, 9, não descansa, não descansa. Isso, isso, isso, isso, isso, isso. não descansa, não descansa. Só não descansa, isso. Vamos embora. 28, 29. 30, ok? Agora vai fazer o seguinte, ambos os pés voltados para fora, isso mesmo. Assim, não precisa abrir muito não, fecha mais um pouquinho. Isso aí. Se quiser fechar até mais um pouquinho, pode fechar para ficar mais fácil. Isso. Subir, mais 30, tá ok? Só esse movimento aqui, isso. Só esse movimento. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais rápido. 10, 11, 12, todo mundo contando 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, força, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ok, agora vai fazer para a parte de dentro, vai fazer isso aqui, vamos lá, estressar ao máximo, vamos embora, para dentro, isso, todo mundo, fecha mais um pouquinho, Fecha mais, fecha mais. Isso sobe um, dois, três, quatro. Isso aí, vambora, vambora, força, fecha mais, fecha mais. Fecha o pé. Isso, vambora. três, bora. Vai lá, vai lá. Dói, mas é bom. Vai me agradecer muito. Bora! Um, Fecha mais a perna. Fecha mais. Isso. Ó. Oh. Ó. Oh. Mais isso aqui. Isso. Isso. Descansa. Descansa um pouquinho. Esse agora é bem simples. Vocês já, já fizeram o exercício que é o seguinte colocar o bastão à frente só para ter o equilíbrio. Não, não é esse não, é parecido. Só vai fazer isso aqui ó, dobrar a perna, só isso. Só que não vai ultrapassar o joelho do outro, eu não quero que ninguém coloque o joelho à frente, muito menos o joelho atrás, vai ficar na lateral e vai dobrar, mas aí que vem o pulo do gato. Hã? É agora, é que, vem. agora é que vem o pulo do gato. Vocês vão segurar fazendo o que? Tentando contrair o máximo possível, o máximo possível, como quisesse encostar o calcanhar no glúteo, no bumbum. Tá ok? E aí eu vou contar os segundos. É para doer. Vamos lá? Prepara. 3, 2, 1. Vai. 1, 2. Parado. É parado. Fica parada. 3, 4, levanta. 5, 6. Não, segura. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Levanta mais. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, levanta, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, mudou a perna, vamos lá, vai, 1, um, 2, puxa mesmo, 3, 4, 5, 6, puxa mais, 7, 8, 9, 10, 11, 12,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 É justamente, é esse músculo que vocês fazem lá embaixo na cadeira, na mesa flexora. Que aí você deita e faz. É isso aí que vocês fizeram. Só que se vocês ficarem fazendo só esse movimento aqui, trabalha, trabalha. Mas o momento que vocês trabalham é no momento aqui, em cima. E embaixo não está trabalhando. Então quando vocês param e ficam nessa posição, está trabalhando mais a musculatura. Vamos ao próximo agora. Esse próximo, pode botar o bastão atrás, assim, ou na frente, do lado. Esse agora é só para ter resistência, tá ok? Eu vou contar só uma corridinha, só a corrida paradinha, tranquilo, você não precisa aumentar não, só aumenta. quando eu falar foi, aumenta a velocidade, diminui, tá ok? É só isso daí, vamos lá, 3, 2, ponta dos dedos dos pés, tá? 1, vamos embora, 1, 2, 3, 4, sem bater, 5, 6, 7, 8, 9, vai aumentar, hein? vai, 1, um, 2, mais rápido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diminui, 1, 2, 3, ponta do pé, 5, 6, 7, 8, 9, preparar, vai, 1, um. Dois, três, quatro, cinco, mais rápido, seis, sete, oito, nove, dez, diminui, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai embora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansa, isso aí.